Olá, boa noite, tudo bem? Todos bem-vindos, olá a todos e a todas. Prontos, vamos lá para mais uma live, né? É, bom, se alguém não me conhece, eu sou o Marco Simões, aqui do AnimaMundi, tá? e venho aqui compartilhar com vocês a minha maneira de ver e de entender o mundo. Tá? É, na live passada né, eu falei um pouco sobre a energia do perdão, a importância de nós estarmos perdoando como uma forma de limpar né, emoções mais densas, mais baixas, que muitas vezes nós carregamos durante muito tempo conosco, sem necessidade, né, aquele peso, né, e o perdão vem como uma forma né, de nos ajudar, é, se por acaso você não assistiu, a live está disponível no nosso canal no YouTube, Tá? Se você não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal, ativa lá o sininho para estar tá recebendo as notificações dos vídeos que nós vamos postando, tá bom? E mais uma vez, sejam bem-vindos. Então, como eu estava falando, né, falei na live passada sobre essa história né, do perdão, do perdoar, da importância, do significado disso, né, que é limpar as emoções mais baixas, mais densas. E, de certa maneira, hoje eu vou continuar um pouco nessa, nessa linha, que é essa linha de adotarmos né, hábitos, adotarmos consciências, adotarmos ações para deixar a vida sempre mais leve, para conseguirmos nos manter mais centrados na nossa paz interior, né? para que essa loucura, esse caos do mundo aí fora, possa não nos tirar muito e não nos jogar lá para baixo. Né? Para que a gente possa fazer o caminho contrário, fazer com que a nossa paz, com que a nossa leveza, com que o nosso centramento emane para o mundo. Que quanto mais pessoas conseguirem, aos poucos, cada um indo fazer o seu trabalho, cada um fazendo a sua parte de cultivar o seu centramento, a sua paz, a sua leveza, né? Quanto mais pessoas fizerem isso, mais é, o mundo vai se reorganizando, né? Mais a gente vai contaminando, espalhando isso para todo mundo, né? E hoje eu quero continuar um pouco mais com alguns conceitos, né? Da forma como eu penso, da forma como eu entendo, para continuarmos nesse trabalho, já que nós já estamos nos perdoando de algumas coisas, limpando algumas emoções, então vamos começar realmente nos tornarmos responsáveis, digamos assim, por manter essa paz, por manter essa leveza e por emanar isso para as outras pessoas, né? para o mundo à nossa volta. Né? E falei que hoje eu vou falar um pouco sobre essa história né? de liberar as culpas e a consciência da responsabilidade, da compaixão. Eu quero começar hoje falando um pouco sobre o conceito dessa palavra responsabilidade, porque o que eu vejo Muitas vezes, né, eu já falei, eu sou terapeuta, eu faço atendimentos, então, muitas vezes eu vejo as pessoas, e também sou professor, né, dou aula de yoga para crianças, fui professor muito tempo na minha vida de educação física, né, e eu vejo as pessoas aí do mundo afora, do mundo corporativo, de todos as minhas de trabalho, é, entendendo... A palavra responsabilidade, às vezes, como um peso. Ah, eu sou responsável por isso, isso é responsabilidade minha, eu tenho que, eu sou obrigado a... né Ou, às vezes, entende a responsabilidade como algo que alimenta o ego. Oh, isso é responsabilidade minha, eu vou conseguir, eu vou fazer. E, na realidade, responsabilidade... Nada mais é do que a habilidade de responder a. A própria palavra já diz isso. Responsabilidade. Habilidade de responder a. Então, se você tem a habilidade para se envolver em uma determinada situação, você tem responsabilidade sobre ela. Né? E isso não é um peso. Simplesmente você vai usar uma habilidade... né que você teve para se envolver numa situação, você vai procurar encontrar as habilidades para poder lidar com ela. Muitas vezes é preciso aprimorar um pouco essas habilidades. Isso é natural. Mas saiba que se você teve essa habilidade para se envolver nisso, você tem responsabilidade sobre isso. Tá? Tem uma filosofia havaiana chamada Ho'oponopono, que um dos conceitos dela fala que nós somos 100% responsáveis pela realidade à nossa volta, por tudo aquilo que acontece. E quando a gente começa a compreender essa palavra responsabilidade dessa forma como eu estou colocando, isso fica mais claro. Porque se eu tiver habilidade para entrar numa determinada situação ou... Mesmo que eu não tenha, digamos, sido diretamente responsável ali, tido habilidade para me envolver ali, mas se aconteceu alguma coisa aí por fora e que eu tive a habilidade para deixar isso tomar conta de mim e me tirar da minha paz, me tirar do meu eixo, eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu tenho habilidade para responder a isso. Eu tenho que responder, né? Então, nesse entendimento a gente começa a compreender esse conceito de que nós somos 100% responsáveis por toda a realidade à nossa volta. Porque tudo que a gente deixa que entre, que tome conta da gente, que nos tire do eixo, tudo que a gente compreende que a gente usa alguma habilidade para se envolver naquilo, para deixar que aquilo tome conta, nós temos responsabilidade sobre tudo. né? E com esse tipo de, de consciência, né, sobre responsabilidade Que não é peso, nem é ego É simplesmente estar vivo É simplesmente se autoconhecer É simplesmente perceber as habilidades Que você usa para o dia a dia que, As coisas que você prioriza Que não prioriza Aquilo que você é, Cria mesmo né, Ali na sua realidade Que você permite que faça parte disso tudo Usando esse tipo de consciência Eu quero fazer uma proposta eu gostaria de propor que nós começássemos a procurar a tirar, né, é, a erradicar a palavra culpa do dicionário da nossa vida. Tá? Simplesmente porque, assim, na minha maneira de entender, acontece assim. É, uh, se eu tive uma habilidade para me envolver, por exemplo, numa, numa briga, numa discussão, vamos supor que eu entrei numa briga, numa discussão, num bate-boca, né, com a Maria e com o Antônio, nós três ali chegamos e entramos num desacordo, nós três entramos num desentendimento, aí nós três saímos disso daí é, mal ou ou com irritações, ou com mágoas, ressentimentos, frustrações, decepções, seja qual for o que aconteceu ali, né, nós três nos envolvemos nessa situação. Então nós três tivemos uma habilidade para nos envolvermos nisso. Eu usei uma habilidade para me envolver nisso, o Antônio usou uma, a Maria usou uma. Quando eu trabalho com a palavra culpa, e que eu chego e falo assim, a culpa disso é do Antônio. Se ele não tivesse falado aquilo, ou feito aquilo, ou agido daquela forma, né, tido aquela atitude, nada disso teria acontecido. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que como a culpa é dele, eu não tenho nada o que aprender com isso, a Maria não tem nada o que aprender com isso, só o Antônio tem que aprender. Ou então eu falo, ah, não, a culpa desse desentendimento é meu. Né? que é a de meia culpa, meia máxima culpa, eu estou dizendo que só eu tenho algo a aprender com aquilo, que a Maria e o Antônio não tem nada que aprender com aquilo, isso é mentira. É, então, para mim, quando nós trabalhamos com essa consciência de procurar culpas e procurar culpados, na realidade, nós estamos tirando a oportunidade do aprendizado que cada um tem ao estar envolvido naquela situação. Cada um usou uma habilidade para se envolver naquilo, e vai ter uma responsabilidade sobre aquilo, e vai ter que desenvolver uma habilidade para reorganizar aquilo. Então, para mim, a palavra culpa, ela tira a oportunidade de crescimento ela tira a oportunidade de ressignificação, de se desenvolver, porque você fica delegando coisas e não assumindo realmente as responsabilidades referentes àquilo. Então, ao invés de ficar procurando culpas e culpados, vamos começar a procurar as responsabilidades sobre as situações? Né? Principalmente a minha responsabilidade qual foi a habilidade que eu utilizei para me envolver nisso ou para deixar que isso me envolvesse, que isso tome conta de mim? A partir do momento que eu começo a compreender essa habilidade e não ficar buscando culpas, nem né, culpados, eu começo a buscar dentro de mim a forma de eu estar respondendo melhor a isso. E se eu precisar desenvolver alguma outra habilidade, eu vou em busca da, de de terapias, de leituras, de conhecimento suficiente para eu poder reorganizar, ressignificar e trabalhar uma habilidade que eu possa usar para responder àquela situação. Isso me gera crescimento. Porque se alguma situação, de novo, similar àquela, como eu falei no Perdão, acontece na minha vida, como eu já sei qual foi a habilidade que eu usei para me envolver, qual foi a habilidade que eu usei para sair daquilo, eu não me permito mais vivenciar aquilo. Eu não deixo mais que isso me tire do meu eixo, me tire da minha paz. Ah, que me Eu consigo trabalhar com isso com maior consciência, com maior equilíbrio, e falar, não, até aqui, ok, mas eu não vou né, além disso. E isso é a melhor forma, tá? Porque, assim, mesmo que a Maria e o Antônio não saibam quais são as habilidades deles, que se envolveram nessa situação, quando eu reorganizo isso dentro de mim, isso me traz uma tranquilidade que ou eu consigo enxergar um pouco das habilidades que eles usaram, ou quando eu for conversar com eles e que eles vierem com toda aquela fúria, eu vou falar, olha, me perdoe, realmente eu tive aquela habilidade para entrar daquela maneira, porque eu pensava assim, porque eu fiz aquilo, hoje eu percebo que não era bem assim, que eu poderia ter agido de maneira diferente, então, por favor, você pode me perdoar? né? E aí a gente trabalha, volta lá para a live anterior da energia do perdão. né? E aí fica com eles, não fica comigo. né? Eu consegui reorganizar, e eu consigo olhar para eles sem rancores, né? sem mágoas, sem ressentimentos, eu consigo olhar para eles e trabalhar realmente com uma energia de perdão mais instantânea, né? quando nós trabalhamos com essa consciência de habilidades e de respostas, né? e não de culpas e culpados. Então, eu gostaria muito que as pessoas começassem a tirar isso do dicionário da vida e parar de ficar procurando culpas e culpados e começar a entender esse padrão de relacionamentos da vida como um espelho que me traz desafios para eu poder estar tá vivenciando, né, para eu poder estar tá me reorganizando, para eu poder estar tá me aprimorando e crescendo. E aí, quando eu faço isso, eu só tenho a evoluir. Né? A minha tendência é crescer. É... Dentro desse conceito, né, falando sobre essa história de responsabilidades, né, de culpas, é, tem o um conceito de algumas palavras que eu gosto muito de falar sobre elas, que é compaixão, misericórdia, né, porque elas complementam muito desse trabalho. Né, enquanto o trabalho do perdoar, nós vamos buscar dentro de nós questões que já vivenciamos, que ainda são pesadas. O conceito da compaixão, o conceito da misericórdia, nos auxilia a não deixar essas energias emocionais mais baixas, mais densas, registrarem, ficarem registradas em nós, entrarem lá dentro de nós, né? Aliás, se vocês me permitem, tá? se puder dar um likezinho aí para <risos> alimentar o nosso canal, né, tá ajudando a gente no nosso processo. Né? Uh, não se esqueça aí e, Mas voltando ao que eu estava falando né? Então vou falar um pouquinho primeiro sobre o conceito Pelo menos como eu vejo, como eu entendo dessa palavra compaixão Primeiro eu vou trazer um conceito um pouco mais é, Digamos, mais pé no chão, digamos, se eu posso falar assim né? E depois um conceito mais espiritual Então veja bem, a própria palavra já diz, né, compaixão é, quando nós estamos apaixonados por alguém, né? quando você está apaixonado por alguém, quando eu estou apaixonado por alguém, vocês já repararam como funciona o nosso senso crítico, o nosso senso de julgamento, a nossa mente? né? Quando nós estamos apaixonados por alguém, nós olhamos para aquela pessoa por quem nós estamos apaixonados e dentro de nós fica assim, ah, essa pessoa praticamente não tem quase defeito nenhum. Né? Olha só, pô, perto de todas essas qualidades, de todas essas coisas boas que ela me traz, isso é uma visão amorosa, né? De todas as coisas boas que ela me traz, os defeitos dela quase não existem, cara. E se tem, putz, esse defeitinho é tão pequenininho, é tão bobinho, cara, com o tempo isso a gente reorganiza, né? Não é assim a visão de quando nós estamos apaixonados por alguém? Ou seja, a paixão que tem a ver com uma energia de amor, de olhar com amor, ela faz com que você minimize o seu senso crítico, os seus julgamentos, e que você maximize a sua visão sobre as qualidades da pessoa. Né? Você valoriza muito mais as qualidades e a luz daquela pessoa do que os defeitos e as sombras dela. Né? A paixão tem esse poder de de mascarar, digamos assim, né? e de fazer com que você minimize o seu senso crítico. Então, quando a gente fala em trabalhar a compaixão, seria você adotar essa forma de olhar, essa forma de projetar, de ver os, as outras pessoas todas como aquele que você está apaixonado. Eu sei que não é fácil, não é simples, né? Porque não é por todo mundo que a gente se apaixona, né? Mas a verdadeira compaixão, ela tem essa característica de minimizar o senso crítico e os julgamentos e olhar para aquela pessoa e procurar alimentar mais a qualidade luz dela, né, do que propriamente as sombras não valorizar os defeitos, não valorizar a sombra, saber que são coisas que podem ser reorganizadas, né? Esse é um olhar de compaixão, né? A compaixão mais profunda é quando a gente consegue fazer isso com todas as pessoas à nossa volta. É isso, é bem complicado. Mas é um desafio delicioso, né? Quando a gente começa a perceber que a gente começa a conseguir aqui e ali e levando para um conceito que eu gosto mais, pelo menos para mim, né, de, de um conceito, que eu falo, de um entendimento mais espiritualizado, digamos assim, dessa palavra, né, da palavra compaixão, né, ela tem muito a ver, como eu falei, com essa visão amorosa, né, é ter o amor ali imbuindo você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua percepção, o amor controlando a forma de pensar para minimizar as sombras, né, e maximizar uh, as qualidades. Então, uh, o que eu digo é assim, né, é, todas as filosofias gnósticas dizem que existe uma energia divina que foi responsável pela criação do universo, pela criação do mundo, né, dentro da linha cristã, nós chamamos essa energia de Deus. Né? E Deus, ele é uma energia amorosa, né? uma energia consciente amorosa. Nós falamos que Deus é onisciente, ou seja, ele está consciente de tudo, o tempo todo. Ele não tem nada que fuja da consciência dele, isso é uma pessoa onisciente. Conhece tudo, sabe tudo o que está acontecendo comigo, com o outro, com o outro, com... Tá por dentro de todas as consciências nós dizemos que Deus é onipresente. Ou seja, ele está dentro, ele é cada pedacinho do universo. Deus está no reino vegetal, no reino animal, no reino mineral. né? Deus está em mim, Deus está em cada pessoa do universo, cada pessoa do mundo, cada ser né, né, daqui do universo. Então, é... Essa energia não existe, pelo menos para mim eu não entendo assim. Deus como um ser que é punidor, que castiga, né? É, para mim isso é uma visão do ego do homem, tá? Não é uma visão de consciência espiritual. Porque essa energia onisciente, onipresente, ela é uma energia de puro amor, né? É. Como é que ela vai, se ela está em todos os lugares, como é que ela vai brigar com ela mesma? Né? Não dá, ela está o tempo todo se permitindo, se acolhendo, sendo condescendente, conversando, é uma energia de amor puro. Tanto que assim, é, dentro dessa linha né, do, do cristã, nós dizemos que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus que estava aqui na Terra, que veio aqui, né, e que se encarnou, que está entre nós e eu falo Jesus ou Cristo porque Cristo não é um sobrenome Cristo é uma digamos uma qualidade é um é um grau é um cargo alguma é coisa nesse sentido né que significa aquele que tem a mente amorosa aquele que pensa de forma amorosa assim como por exemplo Gandhi era chamado de Mahatma Marra é grande Atma é sabedoria né, alma, na realidade, então Mahatma é um ser de grande alma, uma Ratma grande. Jesus era o Cristo. Ele era aquele ser que tinha um pensamento amoroso. Tanto que assim, quando ele veio e se encarnou, era uma época em que o ser humano, em que o homem, estava vivenciando numa energia muito baixa. Matar era muito fácil, apedrejar era muito fácil, julgar, minimizar, criticar, brigar, guerras, era uma energia muito densa. E Jesus veio para trazer de volta ao ser humano a consciência amorosa, né? ele, tanto que ele... Falava sobre as bem-aventuranças, ele fazia os processos dele de cura, de falar sobre o amor, né? Porque ele veio para resgatar na humanidade, a ponto até ele se doar a isso, se ele se permitir ali, né? No final da vida dele, se doar e lá na cruz falar, Senhor, perdoai-os, né? Eles não sabem o que fazem, né? É, ele veio representando essa energia de um pensamento amoroso pleno, tanto que ele falava, eu sou caminho por onde se chega ao pai, ou seja, o caminho por onde se chega ao pai é o caminho do pensamento amoroso, é o caminho dessa, desse amor não vivenciado na, nos sentimentos, mas vivenciado no pensamento, que é aquele pensamento que não condena, que não, que, que minimiza os julgamentos, as críticas, é aquele pensamento que acolhe, né? Um pensamento amoroso não significa que ele não vá se posicionar e trazer ensinamentos, não é isso. Se a pessoa está fazendo algo errado, ele vai se posicionar, ele vai trazer ensinamentos, só que jamais em forma de agressão, e sim em forma de acolhimento e exemplo. Né? Então, quando eu digo que a consciência, digamos, do pai, de Deus, é essa consciência de amor pleno, puro, né, amor incondicional o tempo todo, né? eu vou dizer para vocês assim, quando eu consigo acessar esse tipo, essa frequência de energia, de um pensamento amoroso, igual ao pensamento do pai, eu consigo trazer essa consciência amorosa do pai aqui para a terra e trabalhar com ela aqui no chão, eu estou trabalhando com a consciência do, amorosa do pai aqui no chão compaixão. Então, quando eu estou falando sobre a palavra compaixão, é aquele momento em que eu estou procurando me aproximar cada vez mais dessa energia de Deus, dessa energia de amor de Deus, e trazer isso para o meu dia a dia, para a minha realidade. Né? É, é, eu... Bom, eu, eu falo um pouco mais sobre essa energia né, de consciência amorosa de Deus, eu aprofundo um pouco mais esse assunto no meu curso de ressonância metatrônica. Né? Tem uma aula que eu falo sobre a, a criação, que eu explico um pouco mais, isso fica um pouco mais claro para entendermos. Né? Mas é, quando nós estamos fazendo isso, eu falo para as pessoas que, entre aspas, eu estou brincando de ver Deus nas pessoas de ver Deus em tudo na minha vida. Então, quando eu olho para uma pessoa, é, não vou começar, digamos, a julgá-la, a criticá-la pela roupa, pelo primeiro comportamento, por qualquer coisa. Eu vou esperar aquela pessoa, digamos assim, é, conversar, me mostrar, falar alguma coisa, para poder começar a pensar. Então, eu vou liberando, digamos assim, a minha mente de padrões de julgamentos por estética, por um primeiro comportamento, por alguma coisa. E eu vou procurando enxergar Deus dentro daquela pessoa. Qual é a luz que existe dentro dela? Qual é a qualidade divina que existe dentro dela? Isso eu chamo de brincar de ver Deus nos outros. né? E assim eu vou trabalhando comigo também. né? Procurar ver dentro de mim né, essas questões de... O que, que eu preciso reorganizar e não ficar valorizando os meus defeitos, mas sim procurar tomar consciência deles e reorganizá-los. Eu tenho um texto no blog, depois vocês procurarem, eu chamo de integrar as sombras à luz. Então, ver quais são as minhas sombras e trazer luz para elas, né? para que elas possam estar tá aumentando o seu grau de vibração, aumentando a vibração... E eu poder estar trabalhando com compaixão, não só para com os outros, mas para comigo também. Não é um desafio fácil, mas é enriquecedor. A hora que a gente começa a brincar de praticar isso, dá para perceber que nós vamos conseguindo é, não entrar em jogos emocionais, não entrar em disputas de ego. Nós vamos conseguindo né, reorganizar as energias para que as coisas fluam de uma maneira mais, digamos, mais harmoniosa, né? E e eu vejo como complemento desse conceito a palavra misericórdia, tá? Porque veja bem, misericórdia, ou seja, ser cordial com a miséria. Misericórdia, cordial com a miséria. Não importa o quão miserável aquela pessoa seja. Ou miserável Moralmente, ou miserável emocionalmente, ou miserável socialmente, ou miserável financeiramente. Não importa a miséria que ela me apresente. Eu não vou bater, julgar, tirar a pedra nela. Eu vou ser cordial com essa pessoa. E ser cordial com ela não significa concordar. Significa trazer um ensinamento de forma amorosa. É me posicionar em falar, não, isso não está certo, isso não é legal, é melhor de outra maneira, vamos trabalhar de outro jeito. Então, quando nós trabalhamos com misericórdia, nós aprendemos a ser cordiais com qualquer tipo de miserabilidade que possa se apresentar para nós. Né? E isso traz uma força e um poder de ensinamento muito grande. Quando nós somos criticados, quando nós somos julgados, quando nós somos apedrejados, a nossa tendência é nos protegermos, nos fecharmos. E aí nós ficamos ali defendendo o nosso ponto de vista qualquer, de qualquer jeito, de qualquer modo. Quando nós recebemos uma energia de acolhimento, de aceitação, daqui a pouco eu vou conceitar um pouco mais a aceitação, que eu acho importante, de aceitação, nós não somos obrigados a nos fechar. Nós conseguimos relaxar, né e continuar dialogando. E por mais que eu possa não concordar, de repente, uma sementinha daquilo que foi falado fica plantado dentro de mim, porque aquilo foi feito com amor. Então, a amorosidade ela, ele tem, ela tem esse poder né, de, de reorganizar, de ajudar a ressignificar, de trazer né, para a pessoa é, uma semente, digamos assim, mesmo que não haja num primeiro momento um, um acordo. Né? Eu falei aqui a conceituar a palavra aceitação, porque é, eu vejo também muitas pessoas confundirem, aceitação com concordar, com compactuar, com omitir, né? e aceitar não significa isso, aceitar significa reconhecer que aquela realidade existe, que aquilo está estabelecido. Então, é, eu aceito que essa pessoa é miserável, eu aceito que ela veio com pedras para cima de mim, porque isso é uma realidade, mas eu não concordo com ela. Por isso que nós falamos que a aceitação é o primeiro passo para a mudança. Se eu não aceito aquilo, eu fico teimando em ver uma realidade e isso não me ajuda a mudar, a crescer, a entender, a reorganizar. Né? Quando eu falo em trabalhar com uma aceitação, eu estou falando em reconhecer que isso realmente existe. E eu não sou obrigado a concordar, eu posso discordar só que eu posso discordar disso de uma forma consciente, amorosa, né, de com acolhimento, com um trabalho interno, né, é, não, não preciso não concordar com isso de forma agressiva, né? então essa essa brincadeira, né, de compreendermos quais são as responsabilidades que nós temos, quais são as habilidades que nós usamos no nosso dia a dia para estar nos envolvendo nas situações todas que chegam até nós, de não procurar culpas, nem culpados, mas entender as habilidades e as responsabilidades, de olhar com paixão, com o pai aqui no chão, com a consciência amorosa do pai, né, exercitar isso, trabalhar com isso, olhar com misericórdia, né, aceitando que aquela pessoa é miserável, mas que eu posso trazer para ela uma palavra, um ensinamento, um olhar, um afeto, até mesmo um silêncio, às vezes. Né. Quando nós começamos a, a, a criar o hábito, de colocar isso no nosso dia a dia, né? nós vamos acumulando cada vez menos experiências traumáticas e nós vamos contribuindo cada vez mais na reorganização da realidade como um todo. Né? É, se nós somarmos a isso o trabalho do perdão, do perdoar, do limpar coisas né, passadas, tudo isso nos faz crescer, tudo isso nos faz ir à frente. Aliás, vocês me permitem, né? lembrei de um, de um provérbio indígena, né? Semana passada também falei de algo indígena, algo xamânico, né? é, que esse provérbio diz assim, né? é, tropeçar não é o mesmo que cair, mas sim avançar mais depressa. Quem tropeça, dá tá dois, três passos mais rápido para frente. Tropeçar e cair são coisas diferentes. Quando você começa a olhar para os seus erros, digamos assim, como tropeço, você consegue observar onde foi que você tropeçou, qual foi a pedra que estava no caminho, que você não viu, e você consegue reorganizar, ressignificar e avançar mais depressa. Se você olha para os seus erros... Como queda. Aí você fica machucado. né? Para mim, olhar como queda é essa. Minha culpa, minha culpa. Aí machuca. Isso machuca a gente. que queda machuca. Tropeços não. Então, tenha compaixão com você. Olhe para suas experiências como tropeços na sua vida. Não como tombos, como quedas. né? Não trabalhe com conceitos de culpas. Culpas não existem. Aliás... Outra brincadeira que eu faço, né, é, pelo menos na maioria das pessoas com quem eu converso, a, a fonética da palavra desculpa sai como desculpa, né, muitas vezes a fonética troca o E pelo I, então a pessoa chega para mim, ah, desculpa, eu falo para ela, não digo, como desculpa? Não vou dizer, culpa não existe, né, então não digo, <risos> não tem culpa, né, para com isso, não existe isso, né, então são brincadeiras que vão ajudando a, a criarmos esse hábito né? de estarmos sempre procurando aprender, crescer, cultivar a paz interna sentir a presença de Deus dentro de nós vibrando em nós, que Ele está presente aqui né? e cada vez mais trabalhar com essa consciência maior com essa consciência elevada e isso deixa a vida leve né? Ah, me permitem de novo, né? É, eu quando eu era adolescente estava lá na, fazendo ensino médio ainda, eu tinha uma, uma amiga, uma pessoa muito querida, especial, né? E uma vez ela falou uma frase para mim que durante muito tempo eu não entendi. Depois, conforme eu fui é, estudando, compreendendo, a frase fez sentido, né? Ela falou assim para mim. Tem gente, né, tem pessoas que sentem a leveza pequena, imaginando que se ela fosse grande, ficaria pesada. <risos> né? e, e não é assim. Né? Cultivar esses hábitos vão deixar a nossa leveza cada vez maior. E eu garanto para vocês que uma leveza maior não fica pesada. <risos> Uma leveza maior só contribui para mantermos é, a nossa conexão, para mantermos a nossa capacidade de sermos agentes transformadores de realidades. Né? E para transformar a realidade, ela começa dentro Ela começa lá no nosso coração, conectando o coração com a mente, para nós termos um pensamento amoroso. Esse, para mim, é o grande desafio da humanidade. O amor não existe para ser vivenciado apenas nas emoções. O amor existe para ser vivenciado no seu pensamento. Né? Para você pensar de forma amorosa, minimizando julgamentos, minimizando senso crítico. Né? É... Inclusive, assim, <risos> vou pedir mais uma vez, me perdoe, mas mais uma brincadeira que eu costumo fazer, que é assim, né? Se você é, quer, digamos, ser um super-homem, uma super mulher, tira aquele S do peito, sobe o S para sua mente, e ao invés de cultivar a mente crítica, comece a cultivar a mente crística. Tá? Vamos trocar a mente crítica pela mente crística, que é a mente de consciência amorosa. Né? Que é o caminho por onde se chega ao pai né? É o caminho por onde nós podemos crescer Então está feito o desafio hein? Tenta erradicar a palavra culpa do dicionário Substitua sua mente crítica por uma mente crística né? E vamos vão tentar trabalhar isso Que eu garanto para vocês que é muito gostoso É muito prazeroso A hora que você consegue perceber que você conseguiu né? Às vezes a gente falha né? mas a hora que a gente falhar, a gente percebe, opa, isso é tropeço, <risos> isso não é queda, né? e a gente reorganiza, ressignifica e continua esse desafio delicioso que é estar aqui no plano Terra, vivenciando né? e procurando cada vez mais se reorganizar para poder espalhar para o mundo uma consciência maior de união, de unicidade, de respeito, de amorosidade. Ok, Bom, é, Em termos de conceitos, né, como eu já comentei na outra live, eu não quero ficar prolongando, falando demais, né, lives mais tranquilas, mais enxutas, mas com esses conceitos né, que eu sinto que são conceitos importantes, eu quero propor agora, então, para nós fazermos um trabalho de respiração, de centramento, de uma breve meditação, para podermos nos conectar, então, com essa consciência amorosa, para podermos estabelecer uma sensação de, de paz dentro de nós, para através disso nós praticarmos essas propostas que eu coloquei para vocês, ok? Então vamos lá? Procura aí um encosto tranquilo para você, para deixar a sua coluna reta, poder relaxar um pouco. Deixa a sua, a sua respiração tranquila, tá? Se quiser usar algum mudra hoje, fique à vontade. Esse aqui, por exemplo, é um mudra de integração, de união, né? Esse mudra, ele simboliza a união da direita com a esquerda, do yin com yang, por isso ele traz um centramento e ele traz uma unidade. Por isso esse gesto é usado em orações e para dizer amém. Porque ele representa essa integração da dualidade. Não existe mais dualidade na hora que nós fazemos este gesto. Isso aqui representa unidade. E unidade representa a energia de Deus, que é um. né então, se você quiser usar este Mudra enquanto nós estamos respirando, trabalhando, pode utilizá-lo, que ele traz uma sensação de paz, de, de integração, de união para dentro de nós, ainda mais porque é feito aqui no nosso coração e com os dedos todos apontando para o nosso chakra frontal e para o nosso cérebro, para a nossa mente. Tá bom? Então, se não quiser, pode deixar as mãos relaxadas. Respire profundo, vai deixando sua respiração tranquila. Procure manter a sua mente apenas na observação da sua respiração. E vá tranquilizando-a, deixando-a mais profunda, mais calma. Mantendo a sua respiração tranquila, profunda. Senta, sinta como ela vai ficando mais plena, mais lenta. Sinta o ar que entra lá dentro dos seus pulmões. Ele vem trazendo energia prana. Vitalidade para dentro de você. Mantendo sua respiração tranquila e profunda, leve sua atenção para o seu coração. Mantenha a sua mente conectada com o seu coração, procurando percebê-lo, senti-lo, pulsando forte, tranquilo. Imagine agora que de dentro do seu coração nasce uma luz de cor violeta e conforme ele vai pulsando e você vai respirando, essa luz violeta vai crescendo e vai tomando conta de todo o seu coração. Seu coração continua pulsando, sua respiração tranquila. E esse pulsar vai fazendo com que essa luz violeta vá se expandindo e vai irradiando para todo o seu peito. Vai irradiando para todo o seu corpo. Braços, mãos. Vai subindo, irradiando para a sua cabeça. Vai descendo, irradiando para todo o sistema digestivo, para as pernas. Essa luz violeta de dentro do seu coração vai irradiando para todo o seu corpo e começa a sair por cada poro da sua pele e a criar uma aura à sua volta, irradiando para fora de você. Você vai se transformando nessa fonte de luz violeta que irradia e emana a sua frente, atrás, dos lados, acima, abaixo. E essa luz violeta vai se irradiando para a sua realidade, para a sua vida. Violeta representa o poder do amor incondicional, que tudo transmuta. Imaginando essa luz violeta expandida à sua volta... Volte sua atenção para o seu coração e imagine uma luz rosa nascendo dentro dele. E essa luz rosa vai se expandindo conforme o seu coração vai pulsando. E essa luz rosa vai se irradiando do seu coração e vai tomando conta de todo o seu corpo, inundando o seu cérebro. Imagina essa luz rosa se espalhando por todo o seu corpo. Braços, pernas, mãos, pés. E agora ela vai Saindo por cada poro da sua pele e vai se mesclando a luz violeta à sua volta. A luz rosa representa o amor incondicional que se espalha de você para a sua realidade. imaginando essa luz rosa irradiando de você e se mesclando a luz violeta à sua volta. Volte novamente a sua atenção para o seu coração. Sinta ele pulsando em amor, em harmonia em paz, estabelecendo essa conexão com a sua mente, o coração irradiando amor, harmonia e paz para os seus pensamentos, para o seu cérebro. Observe a sua respiração. Perceba que a sua volta, o ar é todo violeta e rosa, e é isso que você inspira e expira. Você agora é um ser pleno, de puro amor em conexão plena com a energia amorosa de Deus Pai e Mãe dentro de você Continue observando a sua respiração Vai aos poucos agora, começando a trazer mais ar para dentro de você. E procurando soltar todo o ar, não deixando nenhuma gota de ar dentro. Vai deixando a sua respiração mais profunda. Assumindo a consciência e o controle sobre ela. Faça três respirações bem profundas, bem conscientes. Trazendo bastante ar, soltando todo ele. Ao terminar essas três respirações, se você estava... No dinâmico draco, as mãos unidas, vá soltando elas, vá mexendo as mãos, os punhos. Vai mexendo os pés e os tornozelos. Vai mantendo uma respiração profunda e vá se espreguiçando. Se espreguice bastante, não deixe nenhuma parte do corpo sem movimentar, sem espreguiçar. Pescoço, cabeça, tronco. Nessa é uma, é uma prática que sempre que vocês sentirem necessidade de mergulhar para dentro, para poder encontrar aí um, um, uma paz, para poder transmutar alguma emoção ruim, algum sentimento mais, mais denso. Né? Sempre que vocês queiram trabalhar nessa consciência amorosa, expandir essa consciência amorosa que tá nessa conexão entre mente e coração, vocês podem fazer. Não precisa novamente de muito tempo. Né? Tem, existe um livro do Gerhard Epstein que se chama imagens que curam, que ele propõe trabalhos assim de três minutos, quatro minutos aquela história, você está no meio daquela coisa, você para, senta, em três minutos você consegue respirar profundo, fazer as visualizações, limpar uma série de questões, voltar para o seu eixo, para o seu centro, e está de novo pronto para poder enfrentar o dia a dia, os desafios, as realidades que ele traz. Tá bom? Espero que vocês tenham... O estado dos conceitos que eu trouxe hoje, da minha forma de pensar, né? Procurem colocar isso no dia a dia, exercitar, brincar de ver Deus nos outros e ver Deus em tudo, assumir essa onipresença, essa onisciência, né? E o desafio está lançado. Aí, Até.